bom dia querido ser de luz eu sou a Marcia Uni bem-vindo ou bem-vinda ao canal Ascensão com leveza e alegria hoje é o nosso quinto dia de um ciclo de 21 dias conectando com o mestre Sananda vamos trazer uma luz dourada que vem lá do alto do Cosmo e como uma coluna de luz penetra pelo alto da cabeça e percorre todo o seu corpo inundando-o de luz imagine que um pouco dessa luz sai por um ponto logo acima do umbigo formando um ovo de luz à sua volta protegendo-o agora repita mentalmente eu sou um ser de luz e só a luz de Cristo pode chegar e permanecer aqui Agora me acompanhe nesta oração Pai nosso que estás no céu, na terra, no fogo, na água e no ar Pai nosso que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai nosso, que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Pai nosso, que estás naquele que caminha comigo e naquele que já partiu, Deixando minha alma ferida de saudade Santificado seja o teu nome Por tudo que é belo, bom, justo e gracioso Por toda a harmonia da criação Seja santificado por minha vida Pelas oportunidades tantas Por aquilo que sou, tenho e sinto e por me conduzir à perfeição. Venha a nós o teu reino de paz e justiça, fé e caridade, luz e amor, reino que sou convocado a construir através da mansidão de espírito, reflexo da grandeza interior. Seja feita a tua vontade. Ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Ainda que muitas vezes eu não compreenda mais do que o silêncio em resposta às minhas preces. Não te ouvindo assim dizer, filho, aguarda, tua é toda eternidade. O pão nosso de cada dia me dá hoje e que eu possa dividi-lo com meu irmão. As condições materiais que ora tenho de nada servem, senão me lembro de quem vive na aflição. Pão do corpo, pão da alma. Pão que é vida, verdade e luz. Pão que vem trazer alento e a alegria é o Evangelho de Jesus. Perdoa as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio meu coração. Quando permito que um mal se exteriorize na forma de agressão. Que mais do que falar, eu saiba ouvir. Que ao invés de julgar, eu busque acolher. Que não cultivando a violência, eu semeie a paz que dizendo, não as exigências em demasia, possa a todos agradecer. Perdoa-me assim como eu possa perdoar aqueles que me ofenderem, mesmo quando meu coração esteja ferido pelas amarguras e desabores da ingratidão. Possa eu, Senhor da vida, lembrar-me de que nenhuma mágoa é eterna e de que o único caminho que me torna sublime é a humilde estrada da reconciliação. Não me deixeis cair nas tentações dos erros, vícios e egoísmo, que me tornam escravo de minha malevolência. Antes que a tua luz esteja sobre mim, iluminando-me para que eu te encontre dentro de minha alma, como parte que és de minha essência. E livra-me de todo o mal, de toda violência, de todo infortúnio, de toda enfermidade. Livra-me de toda dor, de toda mágoa e de toda desilusão. Mas ainda assim, quando mais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem de dizer Obrigado Pai por mais esta lição Que assim seja